Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste vigésimo segundo domingo do tempo comum, narra que Jesus, observando a vida das pessoas, ele percebe que os fariseus procuram nas festas e casamentos os primeiros lugares. Aí o próprio Jesus, ele disse, olha, quando você for convidado, não procura o primeiro lugar. Não disputem os primeiros lugares. O próprio Jesus veio a este mundo na condição de pequeno, despojou-se de todo o seu poder e escolheu nascer como simples e pobre. Ele teve paz simples, São José o um Carpinteiro, Nossa Senhora, uma mulher simples do povo, e escolheu nascer à beira da estrada. Ele, o Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor em Jesus de Nazaré Ele se faz pequeno e pobre neste mundo São Francisco de Assis, no seguimento das pegadas de Jesus Também despoja-se de todas as pretensões de grandeza E na medida em que ele se despojou de todas essas pretensões Ele se tornou o irmão de todos ele se tornou pobre entre os pobres e descobriu a grandeza de ser pequeno, porque Deus realiza grandes coisas através dos pequenos. E Nossa Senhora cantou no Magnífica e exaltou esta escolha, dizendo, eh, louvando a Deus porque derrubou do, do trono os poderosos e exaltou os humildes. Nós também podemos descobrir e conhecer a grandeza de ser pequeno. É preciso a gente conhecer que na medida em que nós nos fizermos pequenos diante dos outros e diante de Deus, Deus realiza grandes coisas através de nós. Aliás, é bom a gente ter presente que o pecado original consistiu nessa pretensão de ser grande. Se comeres da árvore, do fruto da árvore da vida, vocês vão se tornar deuses, disse a serpente. Então, na origem do pecado, de todos os pecados, está essa pretensão de ocupar o lugar de Deus, isto é, de ser grande. E Jesus ele veio nos ensinar que é na medida em que nós nos ajoelharmos diante dos outros, é que o outro emerge diante de nós como um irmão, nós prometemos. Permitimos que o outro seja irmão na medida em que nós formos capazes de nos ajoelharmos diante dele e lavarmos os pés dos outros. Então que esse caminho de Deus também se torne nosso caminho da construção de fraternidade onde quer que nós estejamos. Para ser irmão é preciso ser pequeno. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o coração sempre agradecido.